Olá, tudo bem com você? Vamos lá. Anote a super dica turno ininterrupto de revezamento. O que você tem que saber aqui para efeito de prova. Presta atenção. Turno ininterrupto, a palavra-chave é alternância de turnos. É o empregado que ora trabalha de manhã, aí tá acostumando. Joga para de tarde, tá acostumando. Joga para noite. Então, hora trabalha de manhã, hora trabalha à tarde, hora trabalha à noite. Então, alternância de turnos, ela é prejudicial ao empregado. Claro que sim, claro que sim. Mesmo que seja, diz o TST, em dois turnos, não importa, continua sendo prejudicial. Uma coisa é você falar que trabalha de manhã, isso é turno fixo. Trabalha à tarde, isso é turno fixo. Trabalha à noite, é turno fixo. Agora, hora de manhã, hora à tarde, hora à noite, isso sem dúvida é muito prejudicial para o empregado. Por ser prejudicial, o legislador constituinte trouxe no artigo 7º, inciso 14, uma jornada diferenciada, uma jornada de seis horas diárias. Acontece que ao apresentar essa jornada diferenciada, ele mesmo trouxe uma flexibilização ao mencionar salvo previsão em norma coletiva. Quero dizer que se esse empregado trabalhar, oito horas diárias em turnos ininterruptos de revezamento e se tiver norma coletiva, o acordo coletivo de trabalho, você já sabe, ou a convenção coletiva de trabalho disciplinando esse ponto, tudo certo. Esse empregado não terá direito às horas extras. Então, ó, traduzindo, traduzindo se a prova falar que o João trabalha em turno ininterruptos de revezamento oito horas diárias... E você não encontrar nada escrito Acordo coletivo, convenção coletiva, negociação coletiva Provavelmente o gabarito será João tem direito a sétima e oitava hora como extras Por que, Renzete? Porque, repito, porque a Constituição no artigo 7º, 14 Trouxe uma jornada diferenciada para turno Ininterrupto de revezamento de 6 horas diárias Permitiu a flexibilização, ok Mas só por norma coletiva então, a prova tem que te contar que João trabalha oito horas diárias por meio de turno ininterrupto de revezamento, com previsão em norma coletiva, em acordo coletivo de trabalho, em convenção coletiva de trabalho, aí sim, aí provavelmente o gabarito vai ser João não tem direito nem à sétima e nem à oitava hora como extras, porque apesar, repetindo para reforçar, dele trabalhar em turnos ininterruptos de revezamento com jornada diferenciada de seis horas diárias tem norma coletiva disciplinando esta prorrogação é a súmula 423 do TST então, ó, artigo 7 inciso 14 da constituição e a súmula 423 é uma deixa aí boa para sua prova quando o tema for duração do trabalho jornada de trabalho e desmembrando para os turnos Ininterruptos de revezamento Te Espero a nossa próxima dica Muita força, muita garra É projeto e vai dar certo Estamos juntos Até porque, você já sabe Trabalho não dá trabalho Tchau